Esse terreno, aquela tua área que você fazia lá com Verde, a ideia é, é prolongar Celso, ela. Celso, não seja é sonhador, ninguém vai te dar isso aqui de graça. Não é de graça. É, tá não que alguém vai, vai dar a você, ou, não é porque o terreno é meu. Não é de é mim. Não, meu, é, é, é Esse terreno é, é, é, é, está tão difícil de mim, que hoje, hoje eu não teria nem interesse em construir. Eu posso construir, mas não teria. Um eu. antes Mas quem vai dar isso para você? Ninguém vai dar, nem prefeitura, nem governo, ninguém vai dar, não sonha. Deixa de ser artista, eu um não sou eu.